para pegar uma outra paisagem a parte a traseira parte dela e também nós já vamos encerrar esse vídeo e vamos ao vídeo uma boa tarde a todos, eu sou Maurício Mopoca hoje nós vamos fazer um vídeo é, falar sobre o basalto preto falar um pouco da formação dele e também fazer uma demonstração dele aqui também como ele é sua composição preta esse basalto ele é usado para uma infinidade de coisas então hoje nós vamos falar um pouco sobre ele então aqui é uma demonstração das pedras a cor dele a cor preta às vezes no vídeo ele fica um pouco meio cinzentado Mas ele é mais puxado para o preto Então esse é o basalto preto Agora tem outros tipos de basalto Tem por exemplo o basalto cinza E o basalto avermelhado E mais para frente a gente vai fazer vídeo também sobre eles Então hoje é mais é mostrar também Sobre esse e as formações dele. Então, a... esse ano nós vamos fazer uns vídeos aí, já, é... Estão falando sobre ele. sobre suas formações. Então vamos lá. O basalto é uma rocha ingênua, interruptiva, de composição mórfica. Por isso é rica em silicato e magnésio. É ferro com baixo conteúdo de silica, que constitui uma das rochas mais abundantes na costa terrestre. É uma rocha de granulação fina, Bom, o que nós queremos dizer aqui, que ela é uma rocha, que a granulação dela é fina. Você vê que ela tem os microcristais, mas até uma granulação bem fina. E esse quartz preto é diferente do, do quartz. Ah, esse basalto, desculpa o eu aí, esse basalto preto ele é diferente do basalto cinza. O basalto cinza já tem a granulação maior. Esse preto não, ele é de granulação fina e os microcristais menor e também mais mais fraco em e também os olivinos também dele é mais fraco um pouco Agora, ele tem a é de uma rocha de granulação fina, coloração escura e metamorfóbica, frequentemente com textura purifica, com fendas cristais de olivina e algite. É uma matriz cristalina fina com minerais principalmente o óxido de ferro e o titânio ao se encontra-se o com matriz vítrea dominada de sido de orolamento melano melano é uma palavra difícil de falar com raros cristais umas tem cristais agora os cristais que tem nela são do tipo desses aqui ver se nós um aqui que ah, tem aqui, ó. Esses são os meus micro cristais. Então eu vou mais perto da câmera. São os micro cristais que dá no meio dela. Aqui é onde deu um. Quem não entende pensa que é um diamantinho no meio da do basalto, mas não é, é só um micro cristais. se tem mais algum aqui? Não, só, só essas mesmas. E... e também ela contém olivina ocasionamente encontra-se principalmente o óxido de ferro e o titânio então o óxido de ferro dela são essa parte preta e o titânio também está misturado nessa parte. Também que é muito interessante. Então a parte aqui ela é, quase 70% dela é ferro. E a outra, a outra são outros minerais. E também o basalto ele tem. Ele tem outra serventia, a não sei para ferro, para construção civil. Ele tem, mas também ele moído também. Você pode moer ele também fino também é serve para as plantações que é muito rico em nutrientes também então é muito interessante o basalto ele é praticamente um, um adubo natural e o basalto pela sua vez pela sua dureza ele é resistente à amortização e é explorado para a produção de várias coisas, agregado da construção civil e como rocha ornamental. Ele como rocha ornamental, esse aqui também vai para jardim e também vai para aquário. Ele também é também é vendido para aquário, para jardim, para decoração de jardim, assim, ele, de laço bruto. E também ele vai ser, ele é para aquário também então é ele para aquário também é um outro vídeo que a gente vai entrar outra hora e as, como ele funciona para aquário e para que serve para o aquário hoje o Brasil é rico em basalto contendo quatro variedades de basalto, que é o basalto preto é, o cinza o vermelho e o verde, e essa região nossa aqui tem os três, tem o preto, o cinza e o avermelhado, a gente chama de vermelho, mas é ser um vermelho meio escuro, então é uma região rica aqui de basalto, e depois nós vamos ter mais vídeo aí, Explicando também sobre as é, funcionalidades dele Por exemplo, que nem o pó de mesmo Ele moído mais fino em três peneiragens Ele é muito bom para as plantas é, por, por ser um, um pó natural Ele pode ser colocado em qualquer planta Árvore do deserto, orquídea, várias outras E eu tenho ele, eu comercializo ele na, no cinza então tem muita muita finalidade para ele então vou mostrar mais aqui para o pessoal o pessoal ver certinho como é que é o preto nós temos vendido dele também para jardim e também tem vendido para aquário porque no aquário as pessoas trabalham trabalha ele por exemplo faz um que por exemplo ele coloca umas pedras já certinho coloca ele aqui ó calçado de modo que faz uma gruta no qual no qual os peixes os peixes por exemplo entra por baixo e sai por outro lado então é muito é muito importante por exemplo ele ele forma você for, pode você pode fazer umas grutas com ele umas caverninhas o pessoal, o pessoal que trabalha com elas faz uma afinidade de coisa para aquário que fica muito legal para aquário e ela dentro da água ela não fica assim meio coisbrançada dentro da água ela fica totalmente preta então é que é muito importante também lembrar os amigos aí para se inscrever no canal, deixar o like pedir o pessoal para deixar o like, gente o like ninguém paga nada o like é de graça, entrou no vídeo dá o like aí para que o YouTube possa crescer esse vídeo para frente então e agradecer os inscritos que eu tenho aí que já tem um tantinho bom de inscritos e sempre agradecendo eles que tem dado uma força aí o pessoal que tem dado uma força aí tem visto os vídeos então é muito importante e a Logo agora nós vamos ter mais uns vídeos, eu estou tendo uns vídeos agora esses dias aí sobre a Morganita É um lugar aí que eu tiro algumas Então é tem sempre uns vídeos legais Então hoje nós estamos falando sobre o Basalto Que é uma rocha muito abundante Aqui no nosso, no nosso país E é muito importante ela porque ela gera muita riqueza, é um mineral que gera muita riqueza e muita divisa para o nosso país e além delas também que vai para a siderúrgica vai outros minerais também de ferro, também para ser feito ferro nós temos a magnetita também, aqui no, no nosso país temos uma infinidade de outras contém ferro e devagarzinho agora decorrer do ano nós vamos mostrando alguma coisa E lembrando pessoal que essa rocha ela tem quatro cores Que é essa preta E temos a cinza Que logo nós vamos fazer um vídeo sobre a cinza Que a cinza é um pouco diferente assim na composição dela Que ela ter uma composição que mais grossa O granulado dela é um pouco mais grossa Mas é basalto também Com teor um pouco de ferro menos do que esse basalto preto Porque esse preto tem um teor de ferro alto então a gente vai começar a explicar E o pessoal aí, desculpa aí pelos erros aí no falar aí Porque eu não sou muito bom para falar não, mas Tento explicar E aí o pessoal que tiver alguma pergunta aí Pode fazer as perguntas aí que a gente responde E logo nós vamos já encerrar esse vídeo E...